Olá meus amigos, minhas amigas, meu forte abraço mais uma vez aqui filmando aqui o meu espaço olha só gente, cada dia mais maracujá ali nós temos ali o nosso ambiente aqui das galinhas ó. vamos lá mostrar para você o galinho já começou a cantar gente graças a Deus que foi cinco pintainhos que nasceram e aqui nasceu Duas dois pintainhos Brama Light, né? E graças a Deus, mais uma vez que é um casalzinho, gente. Ó, o galo, olha só que bacana. O galo nasceu com um defeitinho perto do olho, mas isso aí é é coisa que não dá muito problema não, né? A gente tá dando todas as vacinas. Vacinamos contra Newcastle, né? Agora estamos aplicando aí na água, você vê que a água tá até um pouco. tá um pouco, até um pouco escura. Isso aqui é vitamina, gente. Que, a gente. que eu tô pondo. tô pondo dentro do, da água, né? Para elas ficarem assadinhas. Aqui, ó. Temos uma galinha. A galinha, um casal, né? De Brahma Light. E aqui nós temos uma Brahma. que eu não sei como, como é que é o nome. Isso aqui foi ovos que veio de brinde para mim. Na realidade eu comprei só Brahma Light, né? E veio uma uma raça de Brahma da cor preta aí, ó. Tão quase galinha. O galo já começou a cantar, que eu tô aqui dentro e ele parou de cantar. Então ele tem ele tem, ele tem as penas bonitinhas aí, ó. Olha. olha, quando começa a cantar assim, gente, gargarejar assim, segundo a minha experiência, de longo tempo é que já tá de franguinha para galinha, né? Ó, o galo já tá ali galinhas viu? Viu aquela lá? Ó, ó para papou ovos. Eu fechei as duas galinhas lá dentro das duas galinhas poedeira por quê? Porque esses aqui são novos, e eles têm medo dela. Então essas galinha vermelha ela, ela corre atrás das outras e aí acaba que essa aqui fica sem comer no canto. Então eu separei lá. Ela tem um espaço lá de 4 metros quadrados, mais ou menos. Aqui tem mais ou menos uns 7. E eu... Olha, ó. E eu tenho... Como é que diz? Ali aqueles viveiros. Olha só, gente. Isso aqui, ó. Eu... Isso aqui é espuma. Eu colei tudo aqui o, o, o, o galheiro aqui, ó. Eu coloquei espuma aqui, eu Coloquei telhado. Coloquei tela de viveiro. Modo os... os como é que fala? Os caçacos, né? Aqui a gente chama de saruê. E eu fechei Todos os buracos ali, ó, com, coloquei tela por aqui também, ó. Tela e depois espuma, expansiva. Aí já colou ali das telhas e tá ali não vai passar os, como é que diz, os saruê, né? Agora vamos entrar aqui, ó. E aí eu vou catar ali uns ovos pro café da manhã. Olha só aqui as galinhas, galinha poedeira. Aqui nós temos a ração aqui, ó. Essa galinha, essa galinha também é brama, né? Pra, pra aqueles que não conhecem, ó. Não, aí eu vou fazer uma... Uma raça com aquele galo lá. Aqui a gente furou aqui um garrafão, ó. E temos tem, tem ração, temos milho. Aqui vem um cano aqui, ó, onde eu encho, ó. E aí não fico pondo ração todos os dias. Vou dar aqui, ó, uma giradinha. E vamos aqui... Aonde a galinha põe os ovos. Olha só aqui, ó. Agora aqui a gente vai... Esses ovos aqui, gente, você vai pegar... Aí pegar um ovo desse aqui, você ferve ele, depois que a água ferve, você deixa ele três minutos. Depois que a água ferve, ele não vai cozinhar por inteiro, ele vai ficar com a gema um pouco mole. Então é, fica muito gostoso. Ele, você pega com sal, isso é muito bom. Então aqui nós, elas põem, cada uma põe um ovo por dia. Então quando eu passo aqui dois, três dias a gente catar ovos, quando eu chego tem esses ovos aqui. Aí você pega aqui três ovos, aqui eu pego três ovos pela manhã, ou dois quando tem, e eu vou cozinhar ele três a quatro minutos, né, como eu falei, e antes da gema ficar totalmente firme, a gente come ele com sal, isso é muito bom, maravilhoso. Então depois eu vim catar aqui que eu estou filmando, vou deixar aqui para não quebrar os ovos. E aqui eu fiz a travinha, eu entrei, ó, e ela trava por dentro aqui, não abre, né? Então eu tenho que vir abrir. É só eu, eu, eu, eu, eu, sento aqui na porta do viveiro e abro lá pela tela. Viu, ó, o galo cantando. É que aqui, ó, aqui eu não tive tempo. Aqui eu tenho que fazer um corte, aqui, ó, com a madeirinha aqui e deixar um quadradinho, pra quê? Pra mim, enfiar a mão aqui, pra mim abrir a tranca, que quando ela, quando ela tranca aqui, ó. Ela trava, ela trava e só abre por, por, ali por trás, aqui. mas o certo é, é ter aqui um, um, um local para mim colocar a mão e abrir. Olha só gente, isso aqui, como eu falei, ah, eu tô aplicando essa vitamina aqui para eles, olha ó. Ela, ó a cor dela, eu, eu uso aqui, eu ponho 10 ml para 1 um litro de água, segundo o rapaz lá da casa de ração que me vendeu, falou para mim. Aí eu vou vou prender aqui, tirar aqui o nome já. Ela é vitamina B12, entendeu? Vou fechar aqui o nome para não fazer propaganda, caso vocês se interessar nos comentários. Aí eu passo para vocês. Pois então um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. Aí ó, vamos que vamos. Um abração.